sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul quem sabe do Brasil como é que vocês estão minha gente hoje eu quero mostrar para vocês essa mansão maravilhosa olha só gente são seis suítes mobiliada decorada 502 metros de área construída 586 metros de terreno e meu caro essa casa tem uma vista fantástica para o lado tem um cartão postal no fundo da casa e eu quero te mostrar. Além do terreno, ela ganha todo o Maria Verde. É uma casa preparada especialmente para quem gosta de fazer festa ou para uma família grande. Quero que você venha comigo, conhecer então essa mansão maravilhosa que eu separei hoje para você. Então, deixa aquele joinha, se inscreve no canal e vem conhecer essa mansão maravilhosa aqui no Atlântida Ilhas Park. Olha só gente, aqui o hall de entrada da casa, tá? tem umas dormentes aqui, lindas, maravilhosas, parece que eu estou subindo a calçada da fama. Antes de entrar, quero só abrir um parênteses aqui, nós temos uma garagem para dois carros, coberta, fechadinha, com um portão eletrônico aqui. Aquela portinha dá acesso à área de serviço, eu vou te mostrar. E agora sim, mais uma vez, seja bem-vindo à sua casa aqui em Shangri-La. Condomínio Atlântida, Ilhas Park. Gente, olha que linda essa casa aqui. Olha a vista que nós temos lá no final. Olha só. Vê se não é um cartão postal. Linda, né? Maravilhosa. Meu caro, aqui nós temos 130 metros só de living em cinco ambientes. Aqui à minha esquerda, a primeira sala de estar. Olha que espaçosa, gente, ó. A parte dos estofados da casa é todas da marca Feeling, uma marca famosa e uma marca de altíssimo luxo aqui no Rio Grande do Sul. Talvez até para fora do Brasil. E meu caro, deixei no canto aqui só para fazer uma panorama para você. Olha só, lindíssimo. olha só esse lustre aqui, gente. Ó. Maravilhoso. Aqui então é a primeira sala de estar, aqui tem a sala de TV, já vou te mostrar os detalhes aqui. Quero te mostrar o lavabo, vem cá. Olha só que bonito esse lavabo. Olha só esse espelho redondo aqui. Maravilhoso, né? Meu caro, essa casa aqui tá à venda, tá? Eu vou falar o valor dela no final do vídeo. <risos> Você vai ver que tudo que se oferece nessa casa aqui, a casa tá com um ótimo preço, um bom preço. Olha só, aqui a gente tem um ar-condicionado central, meu caro. Aqui o detalhe das caixinhas de som, já tem a Alexa instalada, é só você falar o que quer, ela vai tocar para você. Inclusive, um detalhe aqui, tá gente? Do, da tapeçaria, toda ela, inclusive os estofados, eles tem, eles foram blindados. Então, eles são mais que impermeáveis, são blindados. Você pode até dar tiro, usar como escudo, como colete, a prova de bala. <risos> Tô brincando. Não, eles são blindados, tá gente? Quem entende isso aí que eu tô falando são brindados Aqui então é a sala de TV, uma TV de 75 polegadas, meu cara. Lareira, ela é ecológica álcool, mas também tem a possibilidade de ser a lenha, porque tem uma espera para lenha. Inclusive foi deixado até um espaço aqui, ó. Tem para todos os gostos então. Ou a lenha ou ecológica a álcool. E aqui, meu cara, um pé direito alto. Olha que lindo. Maravilhoso, né? lindo demais meu cara duas poltronas aqui uma mesa de centro aqui também tem a lupa aqui meu cara e olha só que diferente isso aqui meu cara agora sim uma luva de lagarto Opa, uma lupa de lagarto meu caro olha que louco isso aqui meu cara cara isso aqui deve custar um preço de um carro vou deixar aqui se a casa tem uma lupa é uma casa de bacana um vaso de morango e ainda uma lupa de lagarto aí já era aí com certeza vai vender <risos> olha só, gente Olha quanto espaço tem pra nós Nem chegamos na metade da sala Meu Deus, olha que casa maravilhosa Aqui tem abajur também, gente Olha só, novinho, olha os detalhes aqui, gente olha. Sofá maravilhoso É aquele que Sofá tipo DVD, sabe? Você deita, vira e dorme sentado vendo TV <risos> Ai, ai, cara, tem que brincar, né, gente, aonde a alegria e a Deus, tão tem que ser feliz, trabalhando, tô trabalhando aqui e tô brincando. Aqui, então, vamos por parte, aqui é a sala de jantar, uma mesa linda de 6, 8, 10 lugares, dois lustres maravilhosos, olha a vista que você tem aqui, gente, ó, almoçando, jantando aqui na mesa, linda, né, olha o lago lá atrás, parece um cartão postal, à direita tem uma cristaleira aqui, gente, já, ó, Prontinha com as taças aqui, não precisa fazer nada, é só vir buscar a chave. Inclusive, aqui na cristaleira, exatamente o espaço para você colocar um elevador, que acessa as seis suítes lá em cima. Essa casa não tem a suíte do vovô, a suíte térrea, mas tem possibilidade de fazer, e eu vou te mostrar depois, tá bom gente? E vamos lá, vamos desbravar a casa. Nem sei para onde que eu vou, cara. Tem mais um pátio um imenso, um jardim lá. Mais espaço do meio Vamos começar aqui, gente, ó. Aqui tem uma outra sala, eu chamo de sala de contemplação. Lindíssima, maravilhosa. Eu já vou te mostrar aqui, Pera aí Deixa eu te mostrar aqui a cozinha, vamos lá. Olha só que cozinha espaçosa, charmosa. Cozinha com rebaixo em gesso, meu cara. Olha só, toda revestida de fora a fora. Com aqui um quartzo branco, lindo, maravilhoso. Tem até cafezinho, quando você vier aqui, ó, A gente pode tomar um cafezinho sem problema nenhum. Inclusive, essa aqui já tem bebidas geladinhas esperando você, viu? <risos> Fogão cooktop da Fischer aqui, gente, cinco bocas. Uma lava-louça, torre quente Fischer também, forno micro, geladeira Electrolux, gente, ó. Uma, acho que essa aqui é uma, não é uma side-by-side, side, é uma frost-free. E aqui, gente, olha só. Aqui, então, área de serviço e dormitório de serviço. Área de serviço com muitos armários, máquina de lavar, máquina de secar, o junker. Já um freezer aqui para dar aquele reforço nas bebidas. Agora sim, gente, ó. O dormitório aqui de serviço. Prontinho, equipado com armário também. E aqui o banheiro também de serviço, gente, ó. O banheiro da rua, vamos dizer assim, né? E essa porta aqui acessa a garagem como você pode estar... Tá vendo aí e meu cara agora sim vamos para as partes mais lindas da casa vem cá quero te mostrar olha só aqui a gente tem mais uma cervejeira aqui embaixo armários aqui aqui embaixo tem, tá gente o um aparelho que você liga o som é o som ambiente tá uh, e eles espalha tem muitas caixinhas de som para por toda a casa inclusive lá na rua e eu vou te mostrar mas meu cara agora olha essa sala que linda aqui olha que maravilha Vamos fazer aqui baseado em fatos reais, olha só. Você senta aqui, sentado aqui meu carol, até vou descansar no meio do serviço. Olha que vista maravilhosa gente, que a gente tem para o lago aqui, vista para o pôr do sol aqui em Atlântida, praia de Shangri-La. Para quem não conhece, shangri é litoral, fica no litoral do Rio Grande do Sul, 130 km da capital Porto Alegre. Inclusive, você pode vir de carro ou você pode até alugar um avião e vir direto no aeroporto de Capão da Canoa. Maravilha, né? Condomínio Atlante da Ilhas Park é um condomínio renomado de luxo. Gente, só para você ter uma ideia, tá? Aquele terreno que tá lá, ó, só esse terreno que tá aqui, já foi ofertado mais de 6 milhões e o proprietário não vendeu, não vendeu. É um condomínio de altíssimo luxo, um condomínio que é um sonho morar aqui, porque todos os lotes, todos, todos os lotes são fundo para o lago, e o lago é um lago gigante. Como você viu no começo do vídeo, o lago é um lago muito lindo, espelho d'água maravilhoso. E olha só, meu caro, que sala de estar linda, maravilhosa. Muito linda mesmo, gente. Aliás, eu estava notando aqui, tem bastante quadros, tá, gente? É um pintor... Uh, renomado, esqueci o nome dele e olha, e olha esse daqui que lindo, gente, ó Tem um detalhe de verde, mais um detalhe meio abstrato Sabe, tem, tem pessoa que é que nem obra de arte Poucos entendem a beleza Mas deixa eu te explicar uh, O verde simboliza o lago, né? E aqui as cores mais claras simboliza então, a terra, a casa, né? Então tem até uma pintura abstrata do, do seu, da sua casa, gente. Olha só, vamos lá. Mais um cassete central aqui. Aqui tem um espaço gourmet e tem outro lá na rua. Eu vou te mostrar. Tá, gente? Aqui, ó, Um, dois, três, quatro, cinco banquetas aqui. Olha só, gente, ó. Olha os detalhes. Tudo novinho, de bom gosto, gente. Tudo estralando de novo, cheirinho de novo. Aqui, gente, olha só, tem um freezer maravilhoso aqui, gente. Ó, 100% de cerveja gelada. Aqui a gente tem a pia do lado da churrasqueira. E aqui na churrasqueira já temos aqui a chapa, gente, ó, a gás, os espetos aqui. E olha só, gente, a vista que você tem aqui fazendo churrasco aqui, ó. O cara tá aqui, ó, preparando aqui, cortando salsichão, a carne. E o cara olha pra lá e vê essa vista maravilhosa. Aí dá vontade de ficar comendo, se distrai, come até demais, né? <risos> aqui tem uma porta janela gente as, as venezianas entram para dentro da parede as folhas né são de alumínio entram para dentro das paredes e já está aberta então vamos ultrapassar atravessar a parede agora sou mágico <risos> olha só gente essa casa tem um pátio diferenciado aqui tem mais uma mega churrasqueira olha só você está aqui fazendo um churrasquinho seus amigos com essa vista para o lago linda maravilhosa e todo esse pátio aqui, tudo isso aqui, ó, pra você desfrutar com seus amigos, com a sua família. Meu, cara, dá pra dar uma festa para 100 pessoas aqui. O terreno, ele vai até aqui, gente, ó, nessa linha aqui do guarda-sol. Mas o proprietário adotou a área verde. Então, olha o que ele ganhou de área aqui, meu, caro. Um pergolado de madeira, totalmente tratada, com vidro em cima, tá, gente? Só esse pergolado aqui custa mais de 60 mil reais. Aqui embaixo, to toda a área aqui é de pedra é aqui só que não esquenta com sol. E além disso, gente, graminha esmeralda, aquela grama que você dá vontade de pisar nela de pé no chão. Vou te mostrar ali. Cara, nem sei pra onde que eu vou. Olha que casa linda, gente. Maravilhosa. Olha só essa pérgola aqui, que linda. Bastante arandela, luzes aqui. Cara, essa casa de noite é um espetáculo. É maravilhosa. Se der, possivelmente eu posso estar filmando ela para vocês aqui. Olha só as espreguiçadeiras aqui, gente. Ó. Meu caro, só botar uma música, trazer aqui uma cerveja, uma bebida gelada aqui e ficar contemplando o pôr do sol no lago. É vida de milionário, é vida de rico, né, gente? Olha só, gente. Outro detalhe maravilhoso. Nós temos uma piscina em concreto, meu caro. Lindíssima, maravilhosa. Eu até vou fazer, um, vou fazer um detalhe aqui, quer ver? Ó? Olha só. Eu vou vir aqui embaixo. Olha só o barulhinho da grama. Até a grama, gente, ó. É mais verde. Olha só que linda. Olha só, gente, ó. Você, o seu terreno vai daqui praticamente vai até lá aquele pergoladinho branco quase. E esse aqui é o lago do Atlante da Ilhas Park o condomínio leva esse carinhoso nome porque realmente ele é uma ilha. Realmente ele é uma ilha, inspirado em Califórnia, em Malibu, nos grandes condomínios com os lagos atrás. Então você não precisa ir para lá, você tem a casa aqui no Atlântico da Ilhas Park para vir morar, para vir comprar, para vir usar. Linda, né, gente? Borda infinita pro lago. Vou fazer agora outra simulação baseada em fatos reais. Olha só, gente, ó. Jardim que tem aqui, olha essa palmeira aqui gente. Linda, né? Tem até uma pedra aqui Olha que linda essa pedra Essas folhagens aqui, não sei nem o nome, gente Quem sabe o nome disso aqui? Eu achei bem interessante Ela dá um contraste, tem umas Umas mais vermelhinhas Lindas, maravilhosas Essas folhagenzinhas aqui E ao mesmo tempo fica privativo, né gente? Lá, ó, porque lá, uma, lá é uma entrada Do condomínio, bem perto da saída Aliás, a gente tá a 50 metros Do roubadinha, dá pra ir a pé Roubadinha, para quem conhece, não é roubo, tá? <risos> Roubadinha é um mercado um estabelecimento que vende quase tudo que você precisa, meu cara. Aqui em Atlântida. E olha só, gente. Mais uma pia aqui que eu esqueci de mostrar. E o detalhe, caixinha de som na rua, gente, ó. Aqui a gente tem um toldo que ele desce com um apertinho de controle remoto. Ele vem até que assim e cobre toda, praticamente, essa área aqui para não pegar sol direto dentro da casa. E olha que lindo esse pôr do sol, o sol se pondo, ó Maravilhoso, né? Sei que vocês estão doidos para conhecer os dormitórios, as suítes <risos> Mas já vou te mostrar, tem muita coisa aqui embaixo Pra gente conhecer, olha só Aqui a gente tem um chuveirinho da piscina Uma torneira, prontinho Cala de máquina tá aqui Aqui a gente tem um banheiro, gente, auxiliar, um banheiro da piscina Olha que legal Parece um clube aquático, todo azulzinho, branquinho. Ali, ali é um espelho, tá, gente? Bacana, né? E aqui tem, aqui tem uma, o pátio de máquina, casa de máquina. Vou filmar pra você aqui. E acessa a área de serviço lá e também a frente da casa. Gente, que casa maravilhosa. Que vista sensacional. Não me canso de ver, de falar dessa vista, gente. Olha só, bem na curva do lago. Oxalanda, oh, sem querer <risos> Vai sumindo na curva do rio Você pode pegar o stand-up e sumir na curva do rio Só comprar essa casa aqui antes Sabe? Então, é top É linda demais Então aqui embaixo, eu acho que nós vimos tudo Vamos subir então para os Então Você vem comigo? Então vamos lá? Chega aí Olha só gente, outro detalhe, tá? Piso porcelanato acetinado ele é 90 por 90, junta seca A escada, meu caro, totalmente revestida de travertino Olha que lindo Alguns colocam só o revestimento Essa aqui, ela foi feita até aqui do lado, gente, ó Toda ela, então, de mármore travertino Vidro, ó, vidro a vida, é um plástico, ó Plástico com madeira, gente A madeira chega a estar brilhando Aqui que tem a opção de colocar o, o elevador, tá bom, gente? Agora vamos lá, aqui a gente tem seis suítes aqui em cima, lindíssimas, maravilhosas. Olha que legal, gente, a vista do pé direito. Linda, né? Vamos lá, essa aqui é a primeira suíte, então seja bem-vindo à primeira suíte. Aqui é o banheiro dela. Ela tem, então, gente, aqui é um cinza absoluto, uma torneira mano comando. O box tá pronto, o chuveiro a gás. Olha o espaço que a gente tem aqui, gente, ó. Uma cama de casal, guarda-roupa duas portas, ar-condicionado já tá instalado. Aqui a gente tem uma sacadinha meio que exclusiva desta suíte. Ó, as aberturas são totalmente de alumínio anotizado. Aqui também, gente, ó, a corremão também de alumínio. Aqui a sacadinha faz uma curva. E você vai até mais ou menos o final onde acaba. <risos> aqui é uma porta-janela, você pode também abrir tudo isso daqui. Aí vai pegar o sol da manhã, só vai nascer lá, aqui, naquelas árvores. Vou pegar aqui no... direto dentro do quarto. E agora eu quero te mostrar as demais suítes. Vamos lá. Olha só, gente, essa aqui, to... tudo prontinho, gente. Vocês têm que... Como é que eu vou dizer isso, cara? Vocês têm que entender que essa casa, esse quarto tá com cheirinho de carro novo, meio cara. sabe aquela BMW, cheirinho de couro? Ó, cabeceira estofada. Cheirinho de carro novo, cara. Linda casa, maravilhosa. Agora a gente vai acessar a segunda suíte. Você vem comigo? Vamos lá. Segunda suíte da casa. Aqui é a suíte dos guri, como fala no Rio Grande do Sul, ou... Como os paulistas ali dos moleque. <risos> Como é que fala na sociedade? Olha só. Aqui a gente tem duas camas de solteiro. E embaixo dela, lá no cantinho você pode ver, mais dois colchões que saem. Então tem quatro. Quatro, quatro camas aqui, entendeu? Para você trazer os seus filhos e seus amigos juntos para passar o verão na praia. Guarda-roupa, duas portas. Porta-janela que entrega ali com um terraço. Cabeceira, gente, aqui. Estofada também e meu vídeo já tá com 18 minutos nessa <risos> ah, casa aqui a gente tem que mostrar tudo né aqui então gente, gente é o banheiro dessa suíte também um cinza absoluto aqui todo ele também já com box de vidro chuveiro a gás olha o detalhe gente aqui bacana a ideia né fez toda a volta no box desceu aqui lindo prontinho cheirinho de novo aqui também nota 10 Agora, vem cá, eu quero te mostrar A terceira suíte Seja bem-vindo, então à terceira suíte Dessa mansão espetacular Cama de casal, dois abajures aqui Lindos, também cabeceira Estofada também, linda Três quadros aqui maravilhosos com trigo Aqui tem, então Um guarda-roupa com duas portas Espelhado E aqui, gente, ó Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês Aqui a gente tem o terraço. Olha o tamanho desse terraço aqui, gente. Gigante, né? Gigante. Esse terraço interage, então, com essas três suítes que a gente tem aqui na parte de trás da casa. Vamos dizer, na frente da casa, vamos dizer assim, né? A ar-condicionado split tá aqui. Aqui é o banheiro, né, gente? Aqui é o banheiro também. Eu achei que tinha mostrado esse aqui, já me perdi. Aqui é o banheiro, duas cubas, cinza absoluto também. Aqui diferente, o azulejo, Também já com box de vidro, chuveira, gás. Agora, meu caro, nós vamos ver a quarta suíte. Aqui que existe uma possibilidade, deixa eu te mostrar. Ó. Aqui você pode estar tá juntando essa com essa e fazer uma mega suíte com close. Ou você junta essa aqui com a suíte... Lá da frente, que eu vou te mostrar, e faz a suíte com close virado para o lago. Tem essas duas opções. Então, isso aqui é uma suíte de casal, também linda, maravilhosa. Olha que legal, assim, abajur aqui, gente. Diferente, né? Parece folha de papel. Muito bonito. Aqui, cabeceira estofada também, tem três quadros aqui, legal, maravilhosos. As aberturas também são de PVC, tá bom, gente? e alumínio, aqui o ar condicionado já está instalado e aqui é o banheiro dessa suíte ó. a luz aqui que fica melhor de ver né, abaixamento em gesso, cinza também absoluto ali e agora nós vamos conhecer as suítes, mas primeiro deixa eu só te mostrar dois detalhes aqui a gente tem dois, duas rouparia né, temos um guarda roupa aqui, fogo de cama, cobertura, essas coisas assim e outro lá também, que serve as duas suítes. E esse aqui que serve, então, os quatro dormitórios, quatro suítes aqui. Agora sim, gente. Tá pronto pra se apaixonar? Essa aqui é a suíte principal, a gente já vai ver ela, vem cá. <risos> Olha só, gente, ó. Aqui, meu cara, nós temos uma suíte lindíssima, maravilhosa, de casal também. Olha o tamanho desse banheiro aqui, gente. Cheirinho de novo. Que lindo isso aqui, cara. Maravilhoso! Olha o tamanho do box aqui, gente. Que grande! Bem espaçoso! Só um LED, só uma corcazinha de LED no gesso lá, cara! Maravilhoso! E aqui, meu cara, olha só! Detalhe de decoração aqui! Hein? Olha só que lindo! Oh, você e sua esposa, feliz da vida, dando um beijo depois de comprar essa casa, que é o sonho dela, meu cara! Faz esse presente a mulher, pelo amor de Deus! Manda ela vir para cá ligar para corretor. Olha a vista que vocês vão ter do quarto. E isso não é nem a suíte principal. <risos> linda essa suíte aqui, gente. Olha só: Cama de casal, cabeceira também, gente. Ó, estofada com LED atrás. Olha só que legal. Ó, quadro abstrato. Que lindo, maravilhoso. Guarda-roupa, três portas, espelhado. E olha a vista aqui, meu caro. Que linda. Olha só: maravilhosa. Uma mesinha aqui, gente. Eu já vou te mostrar. Agora vamos por aqui mesmo. Olha só. Uma mesinha para você colocar o seu notebook aqui, gente. Para você trabalhar sentado na sacada da sua casa aqui na praia. Diz para mim, olha só, estou sentado aqui, gente. Olha que linda essa vista. E você olha para a esquerda de repente fechou um grande contrato. Já vai para a sua banheira de hidro, pega um espumante, se atira ali, chama negavé e vão curtir a vista para o lago e um negócio fechado de vocês que que você acha boa ideia não é boa ideia gente não é porque eu moro aqui mas o Rio grande do sul é maravilhoso morar aqui a praia então nem se fala está uma hora de Porto Alegre praticamente moro 40 de gramado A gente tá duas horas e 30 de carro de Florianópolis uma hora de São Paulo de avião no caso né <risos> não gente é bom de morar no Rio Grande do Sul sabe é maravilhoso você tá perto de tudo você tem tudo Porto Alegre, para quem gosta de shopping, é a capital que tem mais shopping do Brasil, meu cara E aqui na praia também tem alguns shops Olha só, gente, que vista cinematográfica Gente, nem parece real, mas é real, ó, tô aqui Olha só, vamos lá conhecer então a suíte principal, vem comigo Olha só, gente, agora sim é de se apaixonar Vocês estão prontos? Marido tá pronto pro presente? Já tá preparando o Pix aí? Olha só Bem-vindo a sua suíte master, meu caro. Essa suíte tem 50 metros quadrados, lindíssima, maravilhosa. Uma cama de casal king, gente. Olha que lindo isso aqui, um quadro abstrato. Cabeceira, estofada aqui também, gente, ó. E olha só a vista que você tem. O sol tá pegando bem direto aqui, gente, na câmera. Não vai dar pra ver o lago, mas é lindo demais, gente. Aqui tem um guarda-roupa quatro portas, cara. É gigante esse guarda-roupa. Eu vou até filmar aqui, olha só. Um, dois, três, quatro portas gigantes. Esse aqui eu vou abrir. Olha que top, gente. Aqui do lado, gente, ó, é o banheiro, tá? O televisor tá aqui. Tem aqui um, tipo uma penteadeira aqui, né, também, para guardar. Um, duas gavetas. Aqui nós temos duas cubas. Um banheiro. banheiro. Aqui um box de vidro, um chuveiro também diferenciado, gente, ó. Estilo cascata, a gás também. Aqui, gente, a gente tem um detalhe muito importante, ó, que não pode deixar de passar. Olha só o tamanho da sacada que você tem aqui. Olha que lindo isso aqui, meu cara. E olha só, nós temos até, gente, visitas que já estão sendo moradores aqui, gente. Olha os potinhos lá, olha que bonito, gente. Dizem que se você imitar o chamado de pato, eles vêm. Mas eu não estou afim de testar. <risos> então gente, aqui tem a sacada praticamente exclusiva daqui, gente. Ó, a não ser que o vizinho do, da suíte do lado pule a banheira aqui, né? Aqui não é muito bom. Então daria até para juntar todas essas duas suítes e fazer uma mega suíte aqui com banheira, fechar de vidro aqui, fazer com vista para o lago. Fica maravilhoso, meu caro. Gente, que casa sensacional! Ela está à venda, tá? Gente, ela pode ser sua. Agora eu vou te falar o valor. Você tá sentado? Tá preparado? Gente, a casa tá à venda por 6 milhões e mil reais. Pode ser sua. Estuda imóvel aqui na praia, tá bom, gente? Estude então, estuda também em Porto Alegre. Estuda um parcelamento ó, curto, mas o que ela mais estuda. É que você venha Proprietário mais de tudo Que você vinha conhecer essa casa ver, sentir esse clima Parece que você nem está no Brasil, meu cara Tá bom, gente? Eu quero agradecer de coração Se você ouvir o vídeo até o final Muito obrigado mesmo Deus abençoe seu dia sua semana Feliz 2023 para você Que seus desejos se realizem Os mais profundos desejos do seu coração Que esse ano sejam todos realizados Tá bom? Muito obrigado Não esqueça de se inscrever deixar aquele joinha se curtiu, se gostou do vídeo até o próximo vídeo, gente então, um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, até mais, tchau